Boa noite, minha gente. Estão me vendo e me, me ouvindo aí? Vamos só aguardar mais algumas pessoas chegarem. Boa noite. Boa noite, boa noite, Sheila. Boa noite, Wallace. Prazer te ver. Boa noite, Rosana. Laís, o Héctor já está por aí. Boa noite, Wallace. Olá pessoal. Boa noite Neto. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar um destaque aqui. Maria Antônia, Marcebeline, Maria Ramos, Eliana, Marlise. O Hector já está aqui também. Então só um minutinho que a gente vai só aguardar dois minutinhos aqui o pessoal está chegando aí, né? E nessa essa reunião vai ser uma reunião informativa, tanto de, de uma pequena apresentação para quem não conhece ainda a empresa, né? É, também para ter dúvidas das pessoas que já estão. A gente formou esse grupo na verdade semana passada, né? E já tem pessoas que estão já adquirir o produto, Os estão nesse movimento de, de também criar seus grupos, né, de rebenda, né, porque na verdade é uma oportunidade de negócio, como a gente falou. E hoje eu convidei o Luiz Ogé, que é o presidente da empresa, né, e o Ectom, que é a pessoa que é, que que vai trazer todas as informações técnicas junto com o próprio Ogé sobre sobre sobre os produtos e sobre o negócio em si, né? Então, a Science Life é, um, é uma empresa que trabalha com nanotecnologia encapsulada, com produtos de muita qualidade, de alta vibração, né? Então, na aula passada a gente fez uma explanação bem profunda, nós podemos disponibilizar também a, a, a, o encontro da semana passada para quem quiser, é, foi um encontro mais mais aprofundado com, com praticamente toda a equipe da empresa. Eu acredito que brevemente a gente vai fazer um novo encontro né, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade também. Né? Então, a ideia é que vocês possam ter acesso a é, esses produtos, tanto para uso pessoal, como eu já estou fazendo, junto com a minha esposa Veline, é, e como também... Uma, uma oportunidade de negócios que está se espalhando pelo mundo. É uma empresa que vem crescendo bastante e tem um diferencial muito grande. Tem, é uma empresa que trabalha com um propósito muito claro. né? E por isso nós estamos nessa, nessa parceria. né? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui num processo aqui estou no escritório improvisado que eu estou aqui no processo de, de mudança estou em Londrina amanhã está se mudando e hoje está já começando o processo de mudança eu um improvisado aqui no, no escritório aqui para poder participar fazer essa reunião com vocês então eu vou chamar que o deixa eu ver que se já está o Luiz Ojeia e o Hector. Vocês podem também ir chegando por aqui. Professor Wallace Lima. Boa noite, Luiz. Tudo bem, meu querido? Tudo eu bem? professor, tranquilo? Tudo tranquilo, tão tranquilo. Estou aqui, no... aqui trabalhando e me mudando. já, já Cheguei agora da imobiliária. imagino. Né? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu mudei de São Paulo aqui para, para, para Barueri, né? Era... É... há quatro anos atrás né? uhum. rapaz chegou uma noite que até chorei porque assim ó, eu procurava as coisas e não achava <risos> é. você procurava numa bolsa não tava eu procurava na outra não tava e você procurava em todo lugar não estava. eu entrei em pânico mudar é terrível é pois é não e eu eu tenho uma mudança um pouco mais longa né estou mudando aqui de Londrina para um outro lugar mas eu vou voltar para Recife para fazer uma, uma, uma outra mudança que é as minhas coisas que vão vir para cá, entendeu? É, o senhor falou para mim, o senhor conseguiu achar lá a empresa não? eu, eu hoje nós fizemos, pegamos o um orçamento do empresa e aí amanhã minha irmã vai entrar com outra empresa lá de Recife, a gente pegou um com um, empresa aqui de Londrina, ficou muito muito, pelo que eu já sondei, ficou meio fora da curva, porque o trabalho dele vão, volta e ainda tem meu carro. Sim, tem que né? pegar daqui, tem que pegar é, de um lugar que vai para lá e lá eles encontram outro para voltar. É, é isso que ele está vendo. Se consegue um, trans, pegar alguma isso. carga para lá, ficaria mais em conta. Para voltar, voltar cheio também. É, para voltar cheio, é porque exatamente. Para ele sair daqui vazio para ir lá pegar, então está muito alto. Aí eu estou vendo com a empresa lá de Recife também. Amanhã eu vou ter um novo orçamento, né? E a gente está nesse movimento, que eu quero aproveitar e fazer um evento lá em Recife, possivelmente em e e Sergipe, aproveitar e fazer um tour pelo Nordeste e voltar para cá. Né? Apresentar para pro, o professor, entrou agora o Felício, Felício Marques, é lá de Portugal. Ele quem faz toda a, a regularização de todos os nossos produtos lá na União Europeia e também agora lá na América Latina. Ah, é? Que legal. Boa noite. Aqui? Boa noite, Felício. Seja, seja boa noite, bem Seja bem-vindo. Né? Então Obrigado, eu... prazer em conhecê-los. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu retenho igualmente, eu acho que eu... o adicionado está aí. O Hector já está por aí? Hector está. Hector, você está? Né? Boa noite deixa... de a todos. Deixou adicionar aqui o. Aqui na sala aguardando. Tá certo. Tá, tá. Tá. Espera aí, acho que entrou aqui, eu acho que eu coloquei alguém errado aqui. Deixa eu, Deixa eu procurar o Hector o aqui. Hector, você poderia, pode abrir sua câmera. Ô Lu, ô Luiz, a gente faz a dinâmica né, de você fazer aquela apresentação, né é? E... Na, verdade, na verdade, eu Como vou você... apresentar Como é você... a empresa, você... né? falando um pouquinho da empresa e depois... O Héctor assume, né? Aí ele vai falar sobre todo o negócio, tudo. Okay. E eu preciso sair porque eu tenho uma reunião com o meu jurídico ainda agora à noite. Claro, claro. Tá bom? Tá ok. Então, acho que a gente pode ir iniciando, né? Porque as pessoas vão, vão chegando aí, no, vão chegando aí no, no decorrer, né? Pelo adiantar da hora. Bacana, bacana. De qualquer, lá, forma, então. de qualquer forma, vai ficar gravada a reunião e as pessoas que, né, que quiserem podem assistir. Amanhã a gente disponibiliza. A reunião completa é, lá dentro do grupo. Assim que foi editada, a gente coloca lá para quem é, ou não pôde vir ou que é, vai chegar um pouco atrasado também. Então, eu vou passar a, a palavra para o presidente da empresa, Luiz Ogeia, da empresa Science Live, para que ele possa contar um pouco aí desse histórico, apresentar também, falar do, dos produtos. né? E aí, depois, nós vamos para a parte mais operacional mesmo, porque a gente abriu esse grupo na semana passada, né? O, o, o, e aí o Hector começou a dar esse apoio, muitas dúvidas. E aí a gente, como a gente havia prometido, a gente vai estar acompanhando as pessoas, trazendo orientações, lembro porque tem pessoa de outros países também, da gente, né, dos Estados Unidos, do Portugal, para que as pessoas possam aproveitar esse momento e tirar esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. Hoje é, é com você? Tá bom, vamos lá, boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, um prazer imenso em conhecer todos que estão na sala. Agradecer aí, né? Primeiramente, a Deus né, pela oportunidade, depois a cada um de vocês por permitir que eu adentre a casa de cada um de vocês. Bom, meu nome é Luiz Ogéia, eu estou neste segmento há mais de 25 anos, né? eu projetando produtos, formulando produtos e produzindo produtos para empresas de vendas diretas. Ah, já produzi cases de sucesso aí para várias empresas, tanto nacional quanto internacional. Só que quando é, chegou agora em setembro de 2021, não em junho de 2021, eu resolvi usar toda a minha expertise, né? É, a minha formação é teologia. Tá bom, tem nada a ver com química, mas é, trabalhei com os melhores. E trabalho com os melhores até hoje. E eu resolvi usar toda a minha expertise para fazer produtos para a minha própria empresa. Mas por que isso? Porque eu estava acostumado a fazer produtos para empresas de, de marketing multinível, empresa para, produtos para empresas de venda direta do Brasil e de fora do Brasil. E esses produtos começavam a fazer bem para a saúde das pessoas, mudar a vida das pessoas, porém... Por, uma, por um problema de gestão interna da empresa, essa empresa terminava e, junto com ela, terminava os produtos. Porque, eu não sei se alguém tem algum conhecimento aqui, mas quando você vai fazer um produto para uma empresa, você tem um contrato de né, de lealdade e sigilo. E, quando a empresa para a sua operação esse produto para também junto com a empresa, ou seja, as pessoas que consumiam aquele produto, né, passam a não poder consumir mais. E aí me cansei de disse eu vou fazer um algo para mim mesmo, para a minha empresa. E eu ia lançar uma empresa de e-commerce, um e-commerce próprio. Só que a empresa que eu, a última empresa que eu havia feito é, dado assessoria, consultoria, né, alguns é, diretores dessa empresa me procuraram e disseram assim: Rapaz, por que nós não fazemos um network, né? um marketing multinível, um sistema de vendas direto? Eu falei, é, porque eu não acredito nisso. Todas as empresas que eu trabalhei até hoje, todas elas ou prejudicaram alguma pessoa, ou acabaram com as esperanças de alguma pessoa, e eu não acredito nisso. Não, mas dá certo, pode ter certeza que da forma certa dá certo, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte: eu vou estudar um pouco é, esse método de negócio bem a fundo. E aí, nós conversamos daqui quatro dias. Tudo bem, tudo bem. E aí eu fui estudar e vi que realmente o método é bom. O negócio é bom. Porém, o problema está na gestão de quem faz. Já pela minha formação, que é a teologia, eu disse o seguinte. Chamei-os aqui e falei, olha, eu topo fazer o um negócio. A partir do momento que nós fizermos este negócio, sob a minha proposta. Qual é a sua proposta? Eu falei, nós vamos fazer uma empresa fundada em cima de três pilares de sustentação. Crença, propósito e unidade. Vou explicar o porquê. Primeiro, crença. Se você não acreditar, não adianta nada fazer. Se você não acreditar que pode dar certo, não adianta. Se você for tomar um remédio e não acreditar que aquele remédio vai dar certo para você também, não adianta nada tomar for fazer um exercício, ir para uma academia e você não acreditar que você pode emagrecer, perder peso, ter mais saúde, também não vai adiantar. Então, a crença é o início de tudo. É o início de tudo. Propósito, a segunda. Segundo pilar. Quando nós nos levantamos de manhã, temos que ter um propósito. Qual é o propósito? Nós não nos levantamos de manhã Vamos para qualquer lugar fazer qualquer tipo de coisa Não, nós temos um propósito Vamos trabalhar para quê? Por quê? Então, o nosso maior propósito É mudar a vida das pessoas Ah, mas você não tem um propósito de ganhar dinheiro? Vai. Ganhar dinheiro é somente o resultado do seu trabalho Nada mais do que isso então, disse: se o objetivo de todas as pessoas for mudar a vida de pessoas, uma pessoa foi lá, consumiu um suplemento, deu certo, ficou boa, melhorou a sua saúde, passou a ter uma vida diferente, ela indica para outra, que indica para outra, que indica para outra, que indica para outra, e assim, o dinheiro vai vir normalmente. Né? Eu costumo dizer muito, até por, por, pelo meu estudo, né? pela minha capacitação, que eu, na própria Bíblia diz, né? É é que as pessoas procurar primeiro o reino dos céus porque o restante você será acrescentado porque por porque andais ansiosos pelo que há de comer pelo que há de vestir né então assim propósito ajudar pessoas e consecutivamente o ganho financeiro vem agora se nós trabalharmos pelo dinheiro quem corre atrás do dinheiro não ganha dinheiro né primeiro porque se você ganhar dinheiro você perde. Agora, se você conquistar o dinheiro, aí ele vai durar. Terceiro, unidade. Por que unidade? Também é bíblico. Casa dividida não prospera? Não poderá dois trilhar o mesmo caminho com pensamentos diferentes? Então, falei, se todos nós tivermos o mesmo objetivo... Nós seremos a maior empresa de marketing multinível de todos os tempos. E assim, tudo bem? Vamos fazer. E assim nós iniciamos a empresa Science Life dentro do módulo Sistema Networking, ou seja, Marketing Multinível. Ok? Quero deixar claro que nós temos aqui na empresa hoje, nós temos... Eu sou o presidente da empresa, a caneta é minha, só eu... Assino. Ninguém faz absolutamente nada. Ninguém tem nenhum tipo de autoridade de assinar, a não ser eu. Primeiro que, além de, ser, de, de ter feito teologia, eu sou um militar. Ou seja, hoje eu sou da reserva, mas eu fui militar por um bom tempo. Então, eu acho que toda gestão de algo que é seu, e se você quer realmente que esse algo seja... Por um bom tempo, você tem que formar pessoas com o mesmo caráter e com o mesmo objetivo que você tem. Aí, prospera. Então, tem que ser assim. Então, aqui nós trabalhamos da forma certa da forma correta. Se fizer errado, eu simplesmente entro lá e desligo o ID. Pode ser quem for. E aqui todos já me conhecem. Então, dentro desses três pilares de sustentação nós fundamos a Science Life e fizemos um pré marketing em dia 5 de setembro de 2021. Lembrando que a Science Life já trabalha há muito tempo, mas dentro do marketing multinível, começou dia 5 de setembro de 2021. Era um evento para 50 líderes, porém, se tornou para 200. 200 líderes. Agora eu vou dizer o que aconteceu nesse tempo. De 5 de setembro até a data de hoje. Hoje nós estamos nos quatro, nos quatro continentes. Eu tenho uma empresa hoje estabelecida em Lisboa, em Portugal, entrada para toda a União Europeia. Tem uma empresa estabelecida em Alto de La Paz, na Bolívia, que é entrada para toda a América Latina, pelo Tratado Andino. Tem uma empresa... Os nossos produtos todos têm o selo FDA, as nossas empresas são certificadas pelo FDA, já vendemos para toda a América do Norte e vendemos para o Brasil. O porquê que a Science Life teve... Pela Anvisa todo... também, não é, Rogério? Oi? E pela Anvisa também, não é? Não, não. Pela a, a, é... Todos os produtos que nós temos, todos eles são regulamentados dentro de todas as instituições do Brasil, né? E o Felício que está aqui, ele faz toda a parte regulatória da União Europeia e da América Latina, ok? Então, hoje, além disso, nós temos uma diretoria médico-científica que conta com três médicos. Doutora Fabiana Cortez, gastroenterologista e patologista, com mais de 25 anos de experiência. Doutor Rafael Zug, cardiologista com mais, cardiologista intervencista, com mais de 20 anos de experiência. Doutora Maíra Ferracini, ela é psiquiatra, com experiência em criança e no adolescente, com mais de 15 anos de experiência. Nós temos aqui, fazendo parte do corpo científico, o professor Wallace, físico quântico, especialista em epigenética, A senhora a esposa dele, que é biomédica e especialista em medicina chinesa. Fora isso, nós temos no corpo científico mais de 60 médicos. Então, nós temos lá oftalmologistas, urologistas, neurologistas, ortopedistas e uma vasta é, é, carteira de médicos dentro do nosso sistema, que estão para ajudar. Mas o porquê que todas essas pessoas estão unidas aqui? Porque o nosso maior intuito é mostrar para todas as pessoas que... Nós não medicamos a dor. Nós damos um paliativo para a dor. Nós trazemos a cura da causa. Ok? Por que isto? Porque nós descobrimos que a cura para todas as enfermidades se encontra na natureza. Tudo está na natureza. Até por conhecimento que eu tenho, o homem foi feito do pó da terra e é de lá que nós temos que nos alimentar, não é verdade? Então a Science Life traz para o mercado hoje tudo aquilo que é demais tecnológico, todo o nosso processo é em nanoencapsulado, ou seja, nanotecnologia encapsulada, todos os nossos produtos eles têm a, a seguinte ação, quando você coloca um comprimido na sua boca, ele faz dois trabalhos, ele trabalha como sublingual, e ele mistura na saliva e vai para o estômago, do estômago vai no intestino, e lá do intestino, lá do intestino, ele libera os ativos, que é onde tem que liberar. Ok. E nós trazemos o quê? Eu vou falar somente de um produto, porque se eu falar de vários produtos, não vão demorar muito tempo. Inclusive, tem uma pessoa aqui que perguntou, e o produto da Bíblia? Isso daí depois nós vamos explicar, porque precisa de mais tempo, né? Mas vamos falar do Genolife. O Genolife NRF2, ele é um suplemento alimentar que ele ativa o NRF1 e o NRF2 da célula. Ele contém poderosos antioxidantes, Vamos com a enzima Q10, astaxantina, licopeno, é, óleo europeia, extrato da folha de oliva, é, anona muricata, vides que é, tem é, é, é, é, é, é, é o resveratrol. Ou seja, nós temos uma alta concentração de antioxidante. O que isso faz? Ativa o NRF1 e o NRF2 da célula. Imagine vocês, por exemplo, que a célula ela entra numa senescência celular, ou seja, no um envelhecimento da célula. Por quê? Porque ela recebe ataques dos radicais livres durante o dia inteiro. E aí vai oxidando a célula, né? o estresse oxidativo da célula. Quando ela vai oxidando, ela vai morrendo. Quanto mais células oxidadas, mais doente a pessoa está. O que esse produto faz? Ele ativa o Nrf1 e o Nrf2 da célula, que ativa o Nrf2-protein, que faz com que a célula esteja protegida contra os ataques dos radicais livres. Porém, também transforma uma célula oxidada numa célula saudável. Ok? Temos vários relatos, né? Temos relatos de, de, de pessoas, por exemplo, um dos relatos que eu costumo contar... É, de um senhor que estava acamado há oito anos, oito anos de cama, com uma enfermidade, e ele começou a tomar... Inclusive, foi a primeira pessoa que começou a consumir o Genolife, e em 45 dias, 45 dias, ele subiu num palco para dar o testemunho dele, inclusive foi no dia do nosso evento oficial da empresa. Então, é, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, a Science Life... Ela é uma empresa que veio para o mercado com um propósito. Mostrar que é possível dar certo da forma certa. Segundo, que a cura para todas as enfermidades está na natureza. Tudo na natureza. Vamos a milhares de anos atrás, como que as pessoas se curavam. Naquele tempo não havia a moxilina, naquele tempo não havia azitromicina, né? É, é, é, querida, é, é Maria Ramos, né? Eu vou falar um pouquinho ponto da Bíblia aqui para você, pode deixar. É... Então, vocês imaginam que eles, as mulheres pegavam, elas iam lá, pegavam alguma folha, alguma raiz, maceravam aquilo, faziam um chá, ou fazia uma infusão, faziam um unguento, alguma coisa, e curavam as pessoas. Ok, então a cura está na natureza. Eu não sei, o professor Wallace Lima deve saber disso muito, né? Mas hoje, hoje, por exemplo, para você fazer um medicamento, você tem que comprovar que toda aquela formulação nada daquilo está na natureza, é encontrado na natureza, porque se estiver na natureza não vira um medicamento vira um fitoterápico, ok? Então, a, a ideia da Science Life, inclusive, é, quando a doutora Fabiana conversou comigo pela primeira vez e que me apresentou o professor Wallace, ela disse para mim algo que, eu, que me chamou muito a atenção, ela disse assim, eh, presidente, somente 5% dos médicos, eles vêm para a parte integrativa, os outros não. Eu falei, pois com a nossa empresa, nós vamos trazer 95% dos médicos para dentro da integrativa. E esse é o nosso intuito. Entendeu? Imagine, por exemplo, hoje nós temos duas duas indústrias, mas duas indústrias para adoecer: a do alimento, ligado do medicamento. Na verdade, hoje você come um, um alimento que está lá cheio de pesticida, cheio de hormônios. Cheio de agrotóxicos que vão adoecer você. Se você estiver doente, você tem que ir ao médico. Vai ao médico, ele vai lhe dar um medicamento. E ele dá um medicamento, por exemplo, para o fígado, que vai estragar o seu pâncreas, que aí você toma um pâncreas que estraga o coração, vai no coração, que estraga o outro. E assim vai. Até você ficar. chegar um momento da sua vida que você tem que ficar colocando um comprimidinho debaixo da língua pro resto da vida. Entendeu? Então a nossa ideia é mudar a vida de todas as pessoas e mostrar que é possível elas terem uma vida mais longínqua de uma forma saudável. Deixo claro aqui, o professor Wallace sabe disso, porque eu falo todas as vezes, não é só uma questão de suplementar, porque tudo aquilo que nós comemos hoje não tem a quantidade de vitaminas, proteínas, sais minerais necessários para um dia. Mas não adianta você suplementar se você não mudar os seus hábitos também. Então, é, nós vamos ensinar como ter uma vida saudável, mudando a sua alimentação, se suplementando e mudando os seus hábitos. Este é o intuito da Science Life. Este é o caminho que a Science Life está trilhando. E é por isso que nós temos tanto sucesso dentro desse mercado. Eu falo um pouquinho só, professor Wallace, da, do da Bíblia que me pediram aqui duas vezes, tá bom? Claro, só, deixa eu fazer só um comentário aqui, é, José, porque claro, eu, claro. Dei uma, eu dei uma passeada, como eu gosto muito de pesquisar, eu dei uma passeada rápida aqui no Google, enquanto você falava, e acabei de encontrar um, um artigo científico da Universidade Federal do Paraná falando do NRF2, como potencial tá. alvo farmacológico no tratamento da depressão da dor neuropática associadas ao diabetes. Eu coloquei a matéria lá no grupo, viu, gente? Então, porque eu gosto é, sempre é, de trazer... Ele, ele a... é um potencial também, ele é um potencial para a cura do câncer. Sim, ele é um poderoso antioxidante, né? E aí, com certeza, e vai o penso. câncer, né? Eu peguei só porque isso é um, me parece que é algo, é algo mais mais recente, já trazendo essa coisa também né? da depressão, isso. né? E da dor do diabetes. Então, assim, são muitas. Olha, por incrível que pareça, tem muitas. A primeira coisa, professor, que o é, GenoLife faz. A primeira coisa que o GenoLife faz na primeira semana de uso é regular a pressão. A primeira coisa. A pressão vai 12 por 8. 13 por 9, 12 por 8, 13 por 9. Primeira coisa. Incrível, incrível. Maravilha. um produto fantástico. O que nós temos lá? Pessoal, nós temos lá curcumina, alicina, resveratrol, astaxantina, extrato de folha de vide, e o, licopeno e outros ativos naturais. Está tudo na natureza. Basta essa, nós. Essa parte, como se toma o Hector, depois vai falar direitinho aí toda a e... dúvida. Daqui a pouco o Hector vai entrar, viu, gente? Queridos, vamos lá, é, atendendo a solicitação de, de duas senhoritas aqui, eu vou falar um pouquinho do da Bíblia, que eles dizem, né? Na verdade, a minha formação é teologia, e eu lendo a Bíblia, estudando a Bíblia um certo dia, eu verifiquei é, um livro e um versículo lá que me chamaram a atenção, está em Deuteronômio 8.8. né? Mas eu gostaria de falar primeiro sobre o versículo 7, que é onde me chamou a atenção. Deuteronômio 8, 7 diz o seguinte... Eis que vos coloco numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais que saem dos vales e das montanhas. Ou seja, não existe água mais pura do que essa no planeta, né? Terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais que saem dos vales e das montanhas. Diz, terra onde pedras, pedra é ferro, terra onde tu cavarás o cobre, deixa eu ver do cobre, Pedra é ferro? O ferro é mais forte que a, que a, que a pedra? O, o ferro quebra a pedra. E o cobre, na época, era uma, o metal mais precioso que existia. Entendeu? E aí, em 8, diz assim, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite mel. Então, olha como é interessante. Deu ter o nome 8, 8 e oito elementos. Porém, o azeite e a oliveira vêm do mesmo lugar. Então, se nós tirarmos um, fica sete. E sete é o número da perfeição. Então, é o número da perfeição que a soma dos quatro elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, com as três divindades santíssimas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, para entrar é, para entender Deuteronômio, nós temos que entender Êxodo, que vem antes. Porque Deuteronômio, as pessoas estavam indo para a terra prometida. Em Êxodo, Deus tirou o povo de Israel, de, de, do Egito, onde eles eram escravos. E eles passaram 40 anos no deserto, comendo maná, que veio dos céus. Tá bom? Você fez o maná? Eu não posso dizer que fiz o maná, porque o maná era uma receita de Deus. Mas na Bíblia, vários textos. Indicam para o maná. Por exemplo, em Êxodo está escrito assim. E ele tinha gosto adocicado como bolos amassados com mel. Mel tem lá. Também diz assim. Também diz assim. Também parecia muito com bolos amassados com azeite. Tem lá oliva e azeite? Em Salmos diz que o maná era conhecido como cereal dos céus. Ou seja, tem cevada lá. E também era conhecido como pão dos anjos. Trigo tem lá também. Então, assim, queridos, eu fiz um produto denominado Seven Elements. É o maior imunomodulador de todos os tempos, 100% natural. É 100%, 100 é, com comprovação bíblica, feita em cima da Bíblia. E 100% com comprovação científica. Eu estudei cada elemento que ele existe, o que ele tem de propriedades. Eu estudei o número 7, eu estudei deuteronômio, Êxodo, e o que significa cada elemento desse para o judeu, para o povo judeu. E aí eu fiz um produto denominado Seven Elements, que daqui a um tempo vocês vão entender um pouquinho mais. Tá bom? Professor Wallace, é, eu queria agradecer a oportunidade. Eu tenho uma reunião agora, às 15 para as 8. E queria agradecer a oportunidade. O Héctor agora assume. O Héctor é o nosso diretor de rede e de treinamentos. É uma pessoa que tem mais de 17 anos de experiência neste segmento. Queria agradecer a todos vocês que estão presentes na sala. É, sejam todos bem-vindos à empresa, independente de estarem conosco no negócio ou não estarem conosco no negócio. Eu acredito que. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: né eu digo que Deus não. É, aproxima pessoas, né? Ele junta propósitos, né? Então, se os propósitos estiverem ligados e tivermos o mesmo objetivo, alcançaremos a Terra Prometida lá na frente juntos, tá bom? Professor sem Wallace, sem uma vez gratidão, viu? Pois é, um, um gratidão pela sua presença aqui também, sempre trazendo com muita clareza e muita didática aí, todo esse processo. né? Só, só nos dê uma informação, porque as pessoas ficam me perguntando no privado, e o Seven Element vai estar quando? Porque parece que tá, acabou né? o, o, o estoque. né? Então, você tem previsão é, de nossa, quando é. Eu fiz um lançamento de, de 2.500 garrafas que foram vendidas em cinco dias. Né? E é assim, existem três ativos desse produto que só estão encontrados em Israel somente em Israel, então eu importei outra quantidade que está chegando agora, semana que vem, e aí nós já vamos é, poder disponibilizar para todos vocês, inclusive uma caixa muito bonita, que dentro dessa caixa vem uma garrafa de seven elements, vem uma bíblia sagrada, e vem todo o estudo do produto, tá bom? Que maravilha, então estamos todos aguardando. Queridos, Deus a vida de cada um de vocês, o lar de vocês, Tá bom? E sintam-se abraçados aí pela família Science Life. Tá, tá bom? bom? Gé, um grande abraço Wallace. boa reunião aí para você. Vamos continuar Amém. aqui. Deus abençoe. Até logo. Até logo. Oh, Hector, com você agora. Viu? Boa noite, boa noite a todos. Então, consegue me ouvir? O áudio tá ok? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vou, vou dar um, uma explanação inicial sobre a empresa. E aí a gente começa aí o ou tira dúvidas de quem já fez o cadastro, de quem já está em andamento com o produto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Libera para eu compartilhar minha tela, por favor? Claro. Veja, veja aí se foi. Oi. Ah, estão enxergando aí minha tela? Sim, está tá ok. Bom, Aqui a gente fala um pouco sobre... A sede da empresa, né, localizada aqui em Alphaville, São Paulo. Aqui, mostrando o nosso presidente, que acabou de falar com vocês. Um pouco sobre a história dele. Ah, deixa eu tá aqui. Aqui a gente entra na área da empresa. né Então, a empresa trata de saúde, bem-estar beleza, nutrição inteligente e emagrecimento. Esses são os focos dos produtos da Science Life. Lembrando que 100% dos produtos da Science Life são liberados pela Anvisa e tem o selo FDA para poder atuar também aí fora do Brasil ou em qualquer outro continente, qualquer outro país, a gente tem a, a liberação para poder estar atuando. né? Então... Uh, todos os produtos são feitos sobre uh, produtos naturais coisas da natureza como hoje aí já explanou para vocês uh, aqui nós temos deixa eu pegar outra tela aqui aqui temos algumas do, do, dos produtos então uma quantidade dos produtos aqui um deles que eu peguei na mão que esse é o que é um dos que eu estou usando que tá aí na, na tela, Prodigest. Esse aqui tem quem tem problema gástrico, quem tem problema aqui, ó. Auxilia na digestão, auxilia na saúde do intestino, promove saúde do gastrointestinal. Então, por exemplo, eu tenho muito problema de refluxo e azia. Então, o que que eu faço? Ó, ó como que ele vem, ó. É uma cápsula, é uma pastilha, na verdade e você põe na boca ela e você fica chupando como se fosse uma bala. Onde está a inteligência disso? É, quando você bebe, engole uma cápsula inteira, quando ela chega no nosso organismo, ela até ela se dissolver, ela leva um tempo. Então, essa cápsula, quando você vai é, chupando ela, ela já vai entrando junto com a saliva, então, ela já desce fazendo o efeito necessário dentro do nosso organismo. Então, é muito mais rápido e ágil o, o desenvolvimento dela dentro do nosso organismo. Então, aqui tem a linha de produtos. Temos na área de energéticos, a questão para um sono melhor. Então, tem o Zenzim, que é para você perder gordura localizada dormindo temos os quatro linhas de chás que tem o chá para uh, dar energia tem o chá para te acalmar tem o chá para poder uh, te, também o chá emagrecedor aqui nós temos o NRF2 que foi o que o Luiz comentou sobre aquele senhor que estava oito anos acamado e a, nós temos ele na versão kids também, onde você pode dar para as crianças, onde qual que é o foco principal? Por que, que a gente fica doente? Porque a, algum vírus, alguma bactéria atinge a nossa célula. Então o que que o NRF2 faz? Tanto o adulto quanto o kids, ele vai proteger a sua célula, fazendo aumentar a sua imunidade. Então isso vai diminuir, vai vai melhorar a sua pressão arterial, isso vai diminuir o seu colesterol vai diminuir o seu diabetes, ele vai te aumentar a sua imunidade. Aí atrás nós temos os shakes, aqui nós temos as barrinhas, essas barrinhas são sensacionais, são barrinhas, uh, todo mundo conhece, né, barras de, de, uh, que a gente costuma falar no mercado, que são barrinhas de cereais, que normalmente não tem gosto de nada. As nossas barrinhas já são ao contrário, elas são... É, com sabores, zero açúcar. Então, eu, por exemplo, hoje substituí o meu almoço por duas barrinhas dessa, que elas têm aí toda uma uma nutrição aí para uma refeição. tá? Aí nós temos os o energético e os óleos essenciais. Então, essa é a linha de produtos da Science Life. Todos eles aqui ó certificados pelo FDA e autorizados pela Anvisa. Então, pode se consumir tranquilamente. Aqui fala um pouco sobre cada um dos produtos, né? uma, um pouco, uma explanação maior sobre o produto. Aqui o NRF2, que é o carro-chefe da empresa. Aqui fala um pouco mais sobre a questão do consumo, revendedor e empreendedor, que é o que a gente está entrando aqui nessa questão. Você pode ser apenas um consumidor dos produtos, você pode ser um revendedor dos produtos, ou também um empreendedor e construir um plano de carreira como o Jéa disse há pouco dentro do, do sistema da indústria do marketing multinível. Então você pode só falar que ah, eu quero só consumir com desconto, ok? Então você pode só consumir com desconto. Não, mas eu quero também revender porque eu conheço, uh, eu tenho certeza que se você parar para pensar agora não precisa me falar, mas pode pensar aí em três nomes que você conheça do seu círculo de relacionamento, que tenha problema gástrico, que tenha problema de pressão, que tenha problema diabético, que tenha problema de enxaqueca. Então, com certeza, você consegue aí é, revender esses produtos para essas pessoas. Então, são produtos de consumos recorrente e você também pode construir aí o plano de carreira onde você vai formar uma equipe, vai ter treinamento, toda assessoria, material de apoio e um escritório virtual para poder acompanhar a sua equipe. Negócio, modelo de negócio vitalício, direito de uso de marca, estrutura operacional, loja virtual, treinamento de construção. Você sempre terá treinamentos e acompanhamento, assim como no grupo do Dr. Wallace, onde eu estou sempre aí acompanhando quem está no grupo, está vendo que quando surge alguma dúvida, já me marcam. Se eu não respondo no grupo, dependendo da movimentação, dependendo do que for, às vezes é uma coisa mais técnica, coisa assim, eu prefiro chamar a pessoa no privado, mas 100% das pessoas que têm me chamado aí foram já atendidas e correspondidas com as suas dúvidas sanadas. É... E produtos enviados, tá? Hoje... É, quem fez pedido aí final de semana, ou na sexta-feira, alguma coisa assim, hoje 100% dos produtos foram colocados no SEDEX. Então, possivelmente até quarta-feira, quem fez pedido aí até quarta-feira deve estar recebendo na sua residência. Como fazer parte aqui, ó, são três tipos de plano. E os planos da Science Life são planos muito leves e acessíveis então porque o foco da Science Life é que você possa consumir antes de revender os produtos então eu costumo dizer que a gente tem que ser produto do nosso produto eu hoje estava até postando estava até mostrando aqui com uns amigos meus eu fiz a postagem do da barrinha ah, aqui ó eu fiz a postagem hoje da barrinha no meu Instagram e aí já isso foi na parte da manhã. Depois eu tomei o meu, postei tomando o meu Prodigest. Depois eu tomei, comi outra barrinha. Consequência disso, a pessoa me chamou, colocando que ela quer consumir uma barrinha. Então é automático. Quando você está comendo e você gosta de um negócio, as pessoas te procuram querendo consumir também, porque elas são muito gostosas. Então, como os três pacotes que você pode adquirir dentro da Science Life? O pacote Basic, todos os produtos, todos os produtos da Science Life têm uma pontuação. Então, você soma 30 pontos, você está no pacote Basic, onde você tem 50% de desconto nos produtos, até 50%, desculpa, até 50% de desconto nos produtos, uma loja virtual, lucro de até 100% na revenda, ganhos de equipe de 10%, ou seja, tudo que a sua equipe construir dentro da empresa, você recebe 10% de comissão. E você escolhe, não é um pacote fechado. Vamos supor, você, ah, Hector, eu conheço a empresa XPTO, eu conheço a empresa Y, e lá a caixa vem fechada de produtos que eu não sei, não, não me identifico, Aqui não, aqui você escolhe o carrinho de compra, você coloca o produto que você mais se identifica, de repente o produto de maior necessidade sua no momento, você coloca. O importante é você somar no mínimo 30 pontos. No pacote Plus, você seleciona 70 pontos. O que, que muda do pacote Basic para o pacote Plus e para o pacote Platinum? É a porcentagem sobre a sua equipe. Então, quando você forma uma equipe de trabalho, de revendedores, no pacote basic você fica com 10% sobre a sua equipe, no plus 15% e no pacote platinum 20% de tudo que a sua equipe movimentar da pontuação sobe de bônus para você. Então, é uma renda extra você treinar a sua equipe, você está acompanhando a sua equipe você vai ter aí uma um, um ganho extra fora as vendas que você está fazendo e fora o consumo que você está fazendo dos produtos onde está beneficiando a sua saúde nós temos diversos relatos por exemplo de pessoas que tinham um problema de pressão alta e hoje está regulada tomando produtos naturais produtos que não não tem droga não tem química não tem nada disso são produtos feitos à base de, de, de de ingredientes naturais autorizados aí pela Anvisa. E aqui embaixo, ó, você olha, na direita no canto aqui, ó, filiado à BVD. O que, que é a BVD? A BVD é o órgão que regulamenta, que autoriza, que valida que a empresa é uma empresa legítima dentro da indústria do marketing multinível. Assim como a Emo, e assim como a Forever, assim como a Herbalife... Então, nós somos autorizados e certificados pela ABVD, que é quem valida as empresas de vendas diretas, a Avon, Natura, todas elas são credenciadas e filiadas pela ABVD. Aqui nós temos os preços dos produtos e pontos. Aqui é tudo baseado na, na, na carteira que a gente tem. tá? Então, aqui tem a tabela de preços, de quanto você vai pagar pelo produto na Science Life, o valor do preço à venda final e quantos por cento de margem de lucro você está tendo quando você vender um produto desse. tá? Então, aqui estão os pontos. Então, por exemplo, o Zenslin é 19 pontos. Aqui, ó, é o Energy, 8 pontos. Então, lembrando que você com 30 pontos, você já tem aí um pacote básico da empresa. Aqui são as premiações que você pode conquistar quando você atinge aí, uh, os níveis no plano de carreira. Então, aqui temos questão de viagens, carros, uh, resorts que você ganha ao acumular pontos seu e da sua equipe desenvolvendo. Aqui tem uma, uma tabelinha, uma, uma simulação de venda direta então, por exemplo, se você comercializar dois Genolifes por dia útil do mês, 20 dias, você tem uma renda extra aí de R$ 7 no mês. Ah, Hector, mas vamos supor que eu não consegui vender os, os por 20 dias, eu consegui vender por 10 dias, metade disso, ok. Então você teria uma renda aí de R$ 3.500 no mês. Ah, mas eu também não consegui nos 10 dias, eu consegui em 5. Vamos dividir por metade ainda. 1.750 no mês ajuda no orçamento? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Aqui, dois aqui Aqui, estamos falando de dois Genolifes por dia. Se conseguir um por dia, é metade desse valor. Então, que é uma apenas uma a simulação. É, eu tenho pessoas do grupo aqui, do, não sei se estão na sala, mas tem pessoas do grupo aqui do, do professor Wallace que, que me mandaram mensagem hoje dizendo que está ansioso pela chegada dos produtos, porque 100% dos produtos comprados pelo sistema, a pessoa já vendeu e já vai fazer um novo pedido. A pessoa, se não me engano, comprou mais ou menos uns R$ 1.400 em produtos, e já está 100% vendido. Ou seja, se ela comprou 1.400 e já vendeu todos, se foi na margem de 100%, ela vai fazer 2.800 na venda final. No primeiro pedido, em uma semana. Hector, então, aqui tem a... só, só uma dúvida: vocês atualizaram o preço para cruze... real? Aí eu vi? Ou, ou aqui está como real. A gente no sistema é como dólar, mas aqui está o preço como real. Ah, sim, sim, sim. Mas lá no, tá, mas no sistema. Tá, é como, no é como mas é, dólar. No é Mas aqui o mesmo aí... preço, porque lá está por 5, né? Então é, é multiplicado por 5. É o nosso dólar é fechado em 5 reais. Uhum. Ok. Aí aqui nós temos a indicação da venda direta: você ganha 10% sobre o valor do cadastro da pessoa. Então, uma comissão, me indicou a pessoa, você fica com 10% de comissão sobre a indicação dela. Aí, aqui tem a questão do binário, né? Da parte da indústria do marketing multinível. Aí, com treinamento, vocês aprendem mais a fundo uh, quando vocês fizerem parte da, da, da empresa. Aqui também tem a questão do plano de carreira. Quanto mais você cresce no plano de carreira, mais você vai abrindo novas gerações e porcentagens sobre a sua equipe. E aqui o plano de carreira, né? Você entra como open. Depois você passa para Silver. Aqui tem uma estimativa de ganhos de quanto você ganharia sobre a sua equipe. Então um Open sobre a equipe dele, ele vai tirar uma, um, um teto médio aí de 600 R$ 625 reais. Uh, O teto do Silver está em torno de 1.250, do Gold 3.125 e assim sucessivamente, do Rubi 6.000, 250, então aí é o ganho sobre a equipe. Sua equipe está crescendo, você está crescendo, está treinando, está capacitando todo mundo, todo mundo consumindo produto de qualidade, todo mundo consumindo, vendendo os produtos, e você tendo uma remuneração extra aí por estar... Esse já, é o esse é o semanal equipe. é, Hector. Semanal. Semanal, né? Semanal. Ok. Tá. E aqui vem os prêmios também, né? Então, você como rubi, você ganha um, o bônus, é um resort. Você como esmeralda, você qualifica e recebe um ingresso, um cruzeiro. E acima de diamante, você ganha aí uma viagem internacional. Os pontos são acumulativos. Aí aqui nos níveis mais altos, você... É... Tem dois veículos, o Blue Diamond e o Black Diamond. E é o que a gente sempre fala, né? você nunca está sozinho. Quando a gente faz um trabalho de equipe, essa é a vantagem quando a gente trabalha em equipe. Então, é o que está acontecendo no grupo, é sempre um ajudando o outro, um pergunta, o outro, de repente, eu não, não vi, me marca, eu já chamo, respondo, respondo no privado, respondo no grupo, sempre está orientando vocês até que vocês consigam andar sozinho. Eu Num treinamento que eu dei hoje tarde eu costumo falar que é como se fosse você um bebê. Então, quando o bebê está crescendo, você vai segurando pela mãozinha do bebê, ele vai dando os primeiros passinhos, aí você solta, ele cai, ele tomba, ele chora um pouquinho, você levanta, continua ajudando ele a caminhar, até que ele aprende sozinho e começa a caminhar para nunca mais parar. Então, é assim que a gente faz aqui dentro capacitação sempre, treinamento sempre. Inclusive, hoje vai ter o treinamento de uma das médicas, onde todas as segundas-feiras, uma pessoa do corpo científico dá um treinamento falando sobre a área da saúde que ela atua. Então, por exemplo, hoje vai ser a pessoa do Prodigeste, a médica que vai falar sobre problemas gástricos intestinais e qual a função do Prodigeste dentro do nosso organismo. Ativação mensal, é, 15 pontos. Então, você comprando 15 pontos de produtos, lembrando, 15 pontos, basta um produto, já bate os 15 pontos, praticamente. Então, para que você possa realmente estar consumindo acessivelmente. Você não precisa comprar, ah, Hector, poxa, estou comprando um caminhão aqui de produtos que eu não sei nem o que fazer com eles. Não, você vai se ativar, comprando os produtos que você consome, que estão te fazendo bem, controlando o seu problema gástrico, controlando a sua pressão arterial, o seu diabetes, o seu colesterol, a sua enxaqueca, e reproduzindo, revendendo esses produtos também. Então, 15 pontos, você já está ativo em nosso sistema. Ele tem que ser simples e alcançável. E aqui, encerra a tela... Uma decisão muda tudo. Então, essa é a apresentação é, resumida, assim, digamos, da, da Science Life, dando um panorama geral. E tem interesse no Prodigest, Maria? Sim, é, é, eu vou te falar por causa própria. Eu fiz tratamento. Ó, quem comprou tudo? Maria de Fátima, comprei R$ 2.150, reais, já vendi tudo. Quando que você fez sua compra, Maria? Só por curiosidade. É, Maria de Fátima. Eu falo por por experiência própria. Eu já fiz tratamento em 2018, um tratamento com antibióticos fortes, por causa da minha questão de gastrite. E na, na época ficou tudo curado, tudo direitinho, mas agora voltou a me atacar e o Prodigest, depois que comecei a tomar o Prodigest, eu não tive mais problemas de azia ou gastrite. Então assim, eu tomo uma cápsula por dia. Ah, legal, Maria, Maria Reno Souza. Aí ah, depois no grupo, Maria, o Dr. Wallace vai colocar o link para que você possa fazer o cadastro. Acabei de colocar, Gente, viu, essa. Assim, acabei de colocar, viu, Hector lá já. Legal, ó. Oh, Vou ensinar uma, uma coisa para vocês aqui sobre o sistema, para quem já fez o cadastro, para quem vai fazer. O cadastro é gratuito. Você entra no sistema e faz seu cadastro. Ok. Aí você vai receber um e-mail, você vai fazer seu cadastro gratuitamente, você vai receber um e-mail de confirmação e no e-mail vai estar escrito clique aqui para confirmar o seu cadastro. A hora que você clica, ele vai abrir a tela da confirmação e aí, já dentro do escritório virtual, vai aparecer os produtos para que você selecione dentro do carrinho de compras. Então, ele vai ter todos os produtos que eu mostrei na tela aqui para vocês, vai estar disponível dentro desse escritório virtual, e você vai selecionando os produtos e colocando no carrinho de compras. É importantíssimo, importantíssimo, que quando vocês estejam fazendo o cadastro de vocês, preencham direitinho o endereço completo, CEP, rua, número do, do prédio, se for prédio, qual é o número do apartamento, se for apartamento, porque tive alguns casos de pessoas que estavam com problema de, de pedir, de finalizar, de chegar na parte do frete, e a pessoa não tinha colocado os dados completos de endereço. Então, aí o sistema não passa, porque se o sistema não consegue ler que você colocou seu endereço completo, ele não tem como calcular o frete para a sua casa. Então aí preenche direitinho, cadastra o nome, endereço, CEP, bairro, uh, o número do seu prédio, o apartamento, se, tiver, se for casa, se tiver complemento, coloque o complemento. Então quanto mais detalhe nas informações do seu endereço, fica mais fácil para o sistema localizar. O, a, o Hector, a, Maria, a Maria de Fátima, que você perguntou, ela disse que caiu a conexão quando você perguntou. Tá. Foi ela que vendeu tudo, né? Maria quando, Maria de Fátima, quando foi que você comprou seus produtos? Você comprou R$ 2.150 reais e já vendi tudo. Quando foi que você fez a compra? É, a Rosana também quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Quem? Rosana? Pode Posso fazer. abrir o microfone Eu tenho que ser? Pode, pode abrir o microfone, pode sim, pode sim, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu quero saber uma coisa. Existe uma possib... alguma possibilidade de eu ter em mãos uh, a explicação de algum... dos produtos, uh, esses produtos em, em papel, um folheto, alguma coisa que eu possa imprimir antes então, de eu nós comprar. Estamos, o... Nós estamos disponibilizando material, tanto por WhatsApp, dentro do escritório vai ter também, para que cada um possa imprimir o seu. Ah, mas tá? eu então, tenho que gente... fazer um cadastro e Isso. comprar alguma coisa para poder ter esse esse folheto? essa. Não, o folheto a gente pode passar informativo para você sem problema nenhum. tá? É... Okay. Tem muita gente que tem dúvida na, na composição dos produtos, e não tem problema nenhum. Nós somos Nem um é livro por... de... Nem é, dúvida, um... nem é por dúvida, nem é. Eu conheço algumas coisas, eu sou apaixonada por esses produtos e, e de verdade, quando o Lima está dentro, eu, eu confio. Não é por dúvida, é só por, por falta de recursos agora e de repente tá. eu com o folheto na mão, eu sei as pessoas específicas que eu vou oferecer, que tem tá. alguns problemas... Eu, tenho, eu vou passar no grupo do doutor Wallace... É... Eu vou passar a ficha técnica dos produtos. Lá tem o... Eu vou passar o catálogo e a ficha técnica. Aí na ficha técnica tem a descrição dos, dos produtos, tá? E o catálogo em PDF também. E aí, sim, se as pessoas querem, eu posso começar assim, entendeu? Porque se elas querem, aí eu faço e compro já com a venda Perfeito. do... Que eu entendeu? Sem que você me entendeu, né? Então, na né? verdade, é, Pelo ideia. que entendi aqui, ó, a Maria fez a compra dela na sexta-feira. Ou seja, o produto foi enviado hoje para ela ela nem recebeu o produto, R$ 2.150 reais de produto, ela já vendeu tudo. Exato. Se é, for uma é... margem de 100%, aí, no caso dos produtos dela, ela já fez R$ 4.300. Reais. Eu sou empenhada em, em... Eu já fiz muitas mudanças, porque eu estudo com o Alassil faz muito tempo. Mas, e esse, esses produtos são os produtos dos sonhos, né? Para quem gosta da coisa natural e e a gente que está então, estudando não... toda essa indústria farmacêutica... Eu, eu vou te falar que eu não eu não fazia ideia. eu tô Nossa, é maravilhoso. Eu tô dentro dessa indústria do marketing de relacionamento há 17 anos. E eu sou eu sou um dos autores de um livro de, de vendas dentro dessa área do marketing de relacionamento. Em 2017, nós eu e mais 7, 8 pessoas escrevemos um livro sobre essa indústria e ele foi o livro, estava entre os 10 livros mais vendidos da Saraiva, em 2017. Nós rodamos o Brasil, trein, dando treinamento e fazendo a divulgação. E uh, e aí acabei depois me afastando, teve entrou a pandemia e tudo mais, e eu tenho uma agência de, de marketing digital, fiquei focado na agência, e quando o Ojea me convidou para assumir a diretoria de marketing da empresa, pela minha experiência, pelo know-how dentro dos 17 anos, ou a autoria do livro e tudo mais, é. eu fiquei meio assim, falei, ah, indústria de novo, não sei o quê tal. A hora que eu conheci os produtos, a hora que eu comecei a consumir a barrinha eu, o Prodigest, eu liguei para o Ojefro assim, tô dentro, vamos começar agora. Sim. Porque é, a hora que eu provei, Sim. a hora que eu provei funcionou em mim, se funciona Sim. em mim, funciona em todo mundo. Então, quando funciona na gente. Quando funciona na gente é maravilhoso. Eu já estou apaixonada só de ouvir falar. Tem algumas é... coisas que eu uso, mas eu fiz essa pergunta: se teria essa disponibilidade. Primeiro, porque eu sou meio travada com vendas. E segundo, que eu não estou, no momento, trabalhando. Né? Quem sustenta aqui a casa é o pai da minha filha. Okay. Então, seria uma forma de eu começar a uma. Entre aspas, uma independência financeira com uma coisa que eu acredito e gosto, porque. É, e eu não vou te rola. dar uma dica, então, uma dica para você, para todo mundo que está na sala assistindo. Eu, é, quando você fala que você não é boa de vendas, eu. Ai, não, vendas. Eu tenho, então, eu tenho um treinamento sobre isso, tá? Sobre vendas. Eu limpo é. crença. É, entendi. Eu limpo Wallace é. todo dia, mas eu não consegui vender ainda. Então, ó, eu vou te dar uma dica sobre vendas. Você usa alguma rede social? Eu tenho Facebook okay. e não fiz Instagram, porque eu acho todo mundo fica, mas eu acho que isso é crença, eu poderia vender com qualquer coisa, ou Facebook ou WhatsApp. E ah. qual é a experiência que eu tenho com isso? Eu faço artesanato e eu sou terapeuta em drenagem linfática, eu faço massagem. Mas eu não consigo. É, por mais que eu coloque as coisas lá, é, ninguém procura. Ah, então vamos lá. É porque assim, ó, você, nós, quando nós estamos na rede social, tanto no WhatsApp, no status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e eu vou te falar mais uma, que muita gente não... Por falta de conhecimento, de informação. O TikTok é fenomenal. Todo mundo ficou conhecido por causa das dancinhas, mas Sim. esquece isso. Tem um negócio nas redes sociais que chama algoritmo, que, o, é, é, vamos supor, é a inteligência do Instagram e do, do, do, do TikTok, eles lêem a, eles fazem uma leitura do seu perfil, do que, que você mais está procurando, do que mais você visualiza. Então, se você começa a ver é, é, alguma coisa sobre a área quântica, por exemplo, no TikTok, ele vai começar a te mandar só sobre esse assunto o YouTube se lê. É, se você ficar vendo dancinha ele vai ficar te mandando dancinha sim. então eu tenho uma cliente minha que é psicóloga que quando eu falei para entrar no TikTok ela falou, mas você quer que eu faça o que, dancinha? eu falei, não, o mesmo conteúdo que você coloca no Instagram que eu tô te orientando, coloca no TikTok hoje ela bomba mais no TikTok do que no Instagram com a seguinte oh, frase Ó, entenda o seguinte nas redes sociais, não seja uma pessoa interesseira, seja interessante. O que, que é uma pessoa interesseira? É uma pessoa que chega e fala assim, gente, olha, eu tô vendendo esse produto aqui, ele é bom para isso, ele é bom para aquilo, é... você tá sendo interesseira, você quer vender, você quer dinheiro no seu bolso. Isso se chama ser uma pessoa interesseira, aí é aquele vendedor chato que você olha e fala: "Ai, ah, vez esse cara oferece mais um produto". Agora, o que que eu fiz hoje na minha rede social? Eu postei, eu comendo uma barrinha. Eu escutei postei a foto da barrinha. Então, eu fiz um vídeo, que depois eu vou mandar, pro, pro, vou colocar no grupo pro, do Wallace, eu fiz um vídeo, eu consumindo, e as informações do vídeo enquanto eu consumi o produto. Exato. Eu não estou vendendo, eu estou mostrando que eu estou consumindo. Aí a pessoa lê lá, escrito que é para digestão, que é para isso, para aquilo, que tá? a pessoa se identifica e fala, onde que eu compro isso aí? Ou seja, eu não estou vendendo, é a pessoa que está comprando. Exato, ela que te procurou. Ela que me procurou, eu não ofereci. Então, só que se você faz isso com consistência, todos os dias você posta um produto X, um produto Y, um produto H, um produto A, um produto B, a pessoa começa a ver que você está tendo consistência e postando, e postando, e postando, ela vai começar a enxergar, ela vai começar a ver, falar, poxa, eu tenho esse problema que ela colocou aí. Pô, de novo ela postando isso, hum... Aí a pessoa começa a te procurar, querendo saber o que que é, onde compra, onde acha. Aí eu falei para essa menina hoje, eu falei assim, ela falou assim, então onde que eu compro essa barrinha? Eu falei, compra comigo. Verdade. Entendeu? Então ela que comprou, não fui eu que vendi. É então, interessante. Tudo que você for fazer, inclusive do seu segmento, não fala que você faz isso, faz drenagem, tal, isso aqui. Não, mostra você fazendo, seja uma pessoa interessante e não interessada, dá dicas, ensina as pessoas. Eu acho que, que eu pessoas. nunca gravei eu fazendo por vergonha. Por que, que o professor Wallace é mestre, por que, que todo mundo segue ele? Porque ele dá dicas, ele ensina o que ele sabe. Sim, ele eu tomo se café tá com autoridade. que ele até hoje. Ele se torna uma autoridade no assunto e todo mundo vem atrás dele querendo saber sobre o produto e serviço dele. Verdade. Porque ele é uma pessoa interessante e não interesseira. Entendi, obrigada. Olha, né? olha, essa, depois esse, esse curso, eu acho que é uma coisa boa para você fazer aí para as pessoas, né? Que estão dentro da, da nossa rede, né? Porque a grande, a grande questão está é, exatamente eu estou agora, inclusive fazendo, desenvolvendo uma mentoria. O ano passado eu fiz um curso, a Escola da Riqueza, e agora estou com uma mentoria exatamente ajudando as pessoas a, a ganhar dinheiro de forma justa, honesta, com leveza. Sim. É, fazendo aquilo que amam fazer. Né? Então, o que nós estamos oportunizando também para as pessoas aqui, trazendo essa oportunidade de negócio, é exatamente isso. Agora, sim, essas crenças realmente... eu Acredito que esse trabalho vai, vai, vai acrescentar demais, com certeza. Perfeito. A, a... Então, a cara, sim, sim. Trabalhar isso e segue essa dica do, do, do isso do Héctor, A dona é Maria Antônia tinha né? a mão primeiro. Sim, boa noite. Boa noite, é... dona Maria Antônia. Ah, eu sou pera, Portugal. Pera, pera, deixa eu então colocar a Maria Antônia aqui, lado de Portugal, que ela já se inscreveu, né? Deve estar aqui a Maria Antônia. Vamos Portugal. lá. Eu estou aqui. Aqui, ótimo. Como é que eu abaixo a minha mãozinha para poder é, livrar vocês aí dessa. Da mãozinha? É, eu não sei abaixar. Eu, eu já baixei aqui, não já tirou. Já. Já ah, obrigada, Wallace, obrigada. Eu já resolvi isso. É, eu já me cadastrei, uhum. só que no meu cadastro não me aceitaram, só me aceitaram o número da porta, não me aceitaram eu pôr segundo esquerdo. Não me aceitaram. Enquanto eu pus segundo esquerdo, não me aceitaram o cadastro. Tive que tirar e pôr só o número 23. É, é, como as coisas chegam, não sei. É, segundo, como estou em, em Portugal, como é que eu recebo? Através tá, da lá. vossa firma portuguesa. Vamos lá. É, a senhora fez o cadastro, a senhora conseguiu concluir o cadastro com o endereço e tudo mais, não? Sim, já recebi o mail, já tudo. Ok. Certinho. Ok, Pronto. então já está cadastrado que... na equipe do Dr. Wallace. Sim, Sim só que o tá. número... Só fiquei com o número da porta, não tenho o é um número de andar nem nada, porque não me aceitaram quando fiz o cadastro. Eu fiz o cadastro algumas vezes número do, do endereço dela? No endereço só me aceitaram... complemento, Só me aceitaram é o um número da porta, não me aceitaram segundo esquerdo. Tá. Tá, então, Wallace, eu vou aí pedir a permissão para você. Claro. É, como ela já está cadastrada na sua rede, ela já faz parte da sua equipe, tá tudo certo, tá? Nós temos equipe em Portugal. Sim. Então os de repente ela pode pegar os produtos com o pessoal que já está em Portugal. Claro. Pronto. E qual é o valor que chega até mim? Qual o quê? Com o qual o valor, valor que chega aos ter... produtos? Por Exemplo, os produtos do, os, as coisas que o Alan manda. É, que eu compro, os os, os cursos, tem sempre um, uma porcentagem a mais. É, que, é, aí eu vou to ter to... que ver com o pessoal daí de Portugal como está funcionando, porque eles estão para receber a mercadoria nossa aí. Pronto, Nós temos tá bem, já não, uma liderança. Não tem uma, em não tem uma pessoa aqui de Portugal, não é? O, o, o... Tem, tem. Tem. Está aqui no grupo, não sei. Está aqui e no grupo, tá, tá o eu... Ojea o, o, o, o apresentou, é Felipe, eu esqueci o nome dele. Sim, sim. É está aqui, sim. Tem a Noelia aqui de Portugal também, né, Noelia, que está querendo também adquirir os produtos. E é, sim. O... Eu... O lançamento... eu... Em Portugal, o lançamento oficial vai ser dia 17 agora, tá de julho. 17 de julho, né? Isso, então eu coloco a Dona Maria Antônia em contato com a nossa liderança daí para dar um suporte para ela aí. Perfeito. Ok. Mas uh, ela já está na sua equipe, tá, Wallace? Então, sim, é sim, sim, sim, eu, para já, queria comprar o, o, o, o, os, os medicamentos para, para emagrecer. Para eu experimentar em mim, porque não posso vender uma coisa que depois dizer assim tu estás gorda e, na... e estás a vender... Não, eu tenho que experimentar em mim para depois comprovar o resultado para os outros. Perfeito. Eu vou passar o contato da nossa liderança aí de Portugal para o doutor Wallace e ele encaminha para a senhora fazer contato com a pessoa aí. Pronto, perfeito. Ok. Pronto. Tá? E tá aí ligada. já se prepara porque dia 17, a senhora tem um compromisso do, de, no lançamento da Science Life Portugal. Olha Graças aí. a Deus. Ah, e outra coisa. Eu tomo os, os, os, os suplementos que o me, me, me, me indicou como a vitamina D3, o K2, a vitamina A, a vitamina B2, o cloreto de magnésio. Posso misturar isto tudo? Pode. Sem, umas... sem, sem problema. Eu já, tô, eu já estou fazendo isso. Eu sem e Eveline já estamos fazendo. É tudo natural. Isso. É, não, tem nenhuma, ah, okay. não tem nenhuma contraindicação, né é? Noel, tá Noel eu adicionei você no grupo da Science Life, viu? Depois, então, da, manhã, depois da manhã eu já estou livre, que eu estou com o Covid, estou né? de castigo. Começa a tomar é. também, Dona Maria, comece a tomar o NRF2. Isso, ah, isso aí. Está bem. Carlos, Uma também desculpa. da Paraíba, né, que me procurou aqui no privado, Carlos o link, e já, e, o link eu mandei e já no seu agora... privado. Pois não. E já agora uma pergunta, meu filho há coisa de três semanas, né? mais ou menos, teve um problema de coração, teve muito mal, entupiu-lhe uma veia, teve que ser operado. É, quando ele tiver, agora vai fazer exames e vai fazer essas coisas todas, este NRF é bom para ele? Sim, sim. E no meu, no meu caso, por e exemplo, porque eu ele não tenho... E tem um específico também de, de coração, né? Tem um de cardiovascular Sim, também, né? Que é muito. Exatamente. É recomendável também, viu? Eu... Só precisamos ver se vai chegar em Portugal junto com essa remessa agora. Uhum. Tá bem. É que eu não tenho, não tenho problema, não tenho tensão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho nada. Só sou gorda. Vai até os 200 anos. É? <risos> vai até os 200 anos. Se Deus quiser, pelo menos vou seguir o Se O Wallace diz quase zero. Vamos, vamos lá. Também, vamos lá. <risos> fazer Wallace parte das zonas, das zonas azuis. Vamos para todo mundo. Vamos para pois as zonas das azuis. Zonas azuis. <risos> vamos lá. Muito obrigada. O... nada. O Robertson fez vamos, a levantar a mão também. Vamos chamar o Robertson aqui. Robertson, pode ativar seu som. Pronto? Ok. Ok. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite para você, Heitor, o Alisson. É, Heitor, então, como nós conversamos na, agora, no quase no final da semana, é, eu tenho visto uma parte que, que eu vou lhe passar, que eu tinha comentado que eu tinha comprado 700 reais de produto, 700 e poucos reais, mas eu, eu estava como básico, não como plus, Porém, foi um erro meu, tá? Eu não vi que a porcentagem lá estava 69,7, faltou três para poder dar o, o pulo do gato, né? E, e, e dizer para você que nesse mês, ao comprar, é acumulativo ou zero aí quando começa tudo de novo? É acumulativo os pontos. Entendi. Os pontos são sempre, nem de um mês para o outro, nunca zero os pontos. Eles são todos acumulativos. Ah, tá. Em relação à entrega, como que tá a logística? É, tá vindo mais ou menos no tempo que passa pelo Sedex ou, ou tem algum? Você está em... em que região? Eu estou em Marília, 400 quilômetros de São Paulo, capital. Tá. Hoje, hoje nós na... uh... terça-feira passada. Hoje nós zeramos. Todos os produtos que estão entregues no correio, todos. Ok. E então, terceiro... Então, é que a, a, teve, a, teve uma dona Maria aqui também que colocou e comprou dia 26. Essa semana chega para todo mundo, porque hoje nós colocamos 100% dos produtos no CDEX. Então, não tem nenhum produto mais pendente em nossa logística. Está tudo já nos correios ou transportadora. Nós estamos mandando, inclusive, acabamos de confirmar 100 mil... É, reais em produtos para os Estados Unidos e quinta-feira está indo 100 mil reais também de produtos para Bolívia que Bolívia é onde nós temos uma rede muito, muito, muito forte então essa semana está saindo 100 mil para os Estados Unidos e 100 mil para Bolívia Bolívia deve chegar na quarta na, na, no domingo ou na segunda-feira, lá são quatro dias até a Bolívia e aqui no Brasil está 100% em em, ou na logística ou nos correios, tá? Então, seu pedido deve chegar em São Paulo até quarta-feira, quinta no mais tardado, o CDX deve, deve estar chegando para você. Entendi. Em relação aos produtos, todos os produtos que a empresa hoje se encontra, ela está no, na loja, é, dentro do, do escritório, para acessar essas compras? Ou tem não, algumas faltas? Eu vi que alguns... Não, o falando... único que está em falta é o... Zenslin, eu acho que o Zen Slim. E o Seven ainda não, ainda também, né? É. é, o Seven, mas o Seven é uma coisa à parte da empresa, né? Foi uma questão do lançamento e tudo mais. Oh. Mas dos produtos do catálogo, acho que só o Zen Slim que não está constando lá. O resto está tudo no, no escritório virtual. Ah, entendi. Em relação às propagandas que vocês colocaram lá, que nós temos ali dentro do escritório, né? um acervo legal para já começar a conhecer um pouco mais sobre o produto e sobre a empresa, enfim. Uh, no site oficial de vocês existem vários vídeos em várias propagandas, em inglês, em espanhol, enfim. É, é permitido para nós que estamos começando a fazer a, a, a essa caminhada de apresentação do produto e elevar -o cada vez mais não só a empresa, quanto a nós mesmos juntos né, em direção à saúde, é permitido pegar esses vídeos, baixar esses vídeos, fazer um 30 segundos, 15 segundos e, e começar a postar é, no TikTok, no Shirts na, da, do, do, do YouTuber, né? No, no Instagram? Porque eu tenho uma metodologia bastante interessante, que com certeza você deve conhecer, que é justamente isso, ser interessante e não ser né, o, <risos> o interesseiro, né? Então, é, é bastante interessante isso, porque vai estar tá já linkado nesses pequenos vídeos interessantes que a gente pega, geralmente, por exemplo, eu coloco lá saúde, vem índice de saúde com 500 milhões de, de visualizações, 200, 100 mil milhões, e aí o que eu pego? Eu pego esses, faço modulo e mando de volta junto com o link. E a probabilidade de ter acesso é maior. E ao fazer essas propagandas, por exemplo, hoje eu, eu, eu postei, vamos falar assim, olha, eu estou com problema de sono, realmente, esses dias eu não estou dormindo bem, o travesseiro está me deixando muito ruim, e é difícil encontrar um travesseiro, uma tecnologia, eu não estou encontrando. Se alguém aí que está aí, por favor, dá um toque, dá uma indicação, que vai ser bom para mim, e eu vou estar postando aqui como que foi. Depois de dois, três dias, eu voltei falando, olha, Fernando, eu comprei o travesseiro, eu vou testar, e parece que é bacana depois de mais três dias, dois dias. Eu já falo: Nossa, olha, estou bem melhor. aqui tal? Tá, e assim as pessoas ficam interessadas. A outra vez, você comprou, né? E é isso que eu vou fazer. Você com se tornou interessante, não interesseiro, e é isso, produtos, né? é isso que eu vou fazer com os produtos, né? Perfeito, perfeito. Mas pode usar os vídeos, sim. A gente é... acabou de fechar com mais uma agência para produzir mais conteúdo. Na, na, inclusive nos três idiomas português, inglês e espanhol, uhum. porque a, a Estados Unidos agora com, com chegando 100 mil reais de mercadoria lá vai dar uma bombada e na Bolívia também vai dar uma bela bombada com mais esse a Bolívia já está girando muito forte, muito forte. Entendi. E já terminando eu trabalho muito assim. Uma coisa que é um dom meu já, de estar trabalhando com 3D, com a inteligência artificial humanizada, que é uma plataforma dos Estados Unidos. Eu posso conjugar nas propagandas, nos eventos, junto com, com esse produto também? Uhum. Os sim, sim, sim. Inclusive, nós temos algum, algumas... As caixas novas que virão agora para a próxima remessa, ele vai ter o QR Code, onde a pessoa vai apontar o QR Code e vai falar sobre todo o produto. Legal, bacana. Então, então, a gente é também vai inserir a parte de tecnologia é, cada vez mais forte aí também, porque é, não é nem o futuro, já é o presente, dependendo do que for, já virou até passado. Verdade. Ah. Muito, muito bom, Hector. Hector. Vai ter um só... QR Code nas caixas, quando você abre a caixa, vai ter um QR Code e a hora que você aponta a câmera, vai falar todo o histórico daquele produto, a composição, para que serve e tudo mais. Uhum. Perfeito. Então, sem mais delongas, aí eu agradeço. E muito obrigado. Uma boa Obrigado noite. você. Sucesso é... aí. Obrigado, Maria de Lourdes. Obrigado, querido. Deixa eu só, fazer, só complementar aqui, porque eu estava respondendo aqui no okay. privado, no privado não, aqui. O Reinaldo, ele perguntou qual o produto que combate o diabetes eu sugeri o um Genolife, um deles. Tem Sim. mais alguma coisa que você recomenda, Hector? Genolife. Genolife, Genolife é o... Né? É. E, e a hiperplasia prostática, também a Lorena perguntou. Seria também o Genolife? Ah, eu acredito também é o Genolife. Uhum. Ok, eu vou. Eu, eu como estou, tá bem começando. Eu estou me apropriando uhum. desses conhecimentos, sim, sim. mas em breve eu vou estar com mais informações. Por uhum. isso que a gente está tendo todo esse apoio aí do Hector, né? Perfeito. Para que vocês possam perguntar o que quiserem. eu ver aí quem é, quem é que tem mais aí? A dona eu... Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, né? Deixa eu trazer ela para cá. Maria de Lourdes. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Não, a minha pergunta essa era sobre, principalmente, ele já respondeu alguma agora com a anterior, e eu queria saber sobre a posologia, vem escrito na caixa, porque eu não encontrei nenhum, nenhum disso na, no material que eu enxerguei do, do produto. Por exemplo, o Genolife. Eu vi lá num, num vídeo que a menina tomou, começou a tomar logo quatro de uma vez só. E depois passou é, a tomar ele... um, não, não sei quantos. É, já respondendo a Antônia aqui também, também é o no Life, Antônia. É, o no Life, vamos supor que eu não tenho, hoje eu não tenho nada, eu tô bem, de saúde. Então, eu vou tomando um por dia para fazer uma prevenção e aumentar a minha imunidade. Se eu estou com alguma gripe, com alguma enxaqueca, com alguma coisa assim que já já está em mim, já estou com os sintomas, aí é recomendado tomar duas cápsulas por dia. E aí, sim, toma é, junto com a comida, na é, hora do almoço, esse, as junto? É uma cápsula para você ficar chupando. Então, é, eu ah. recomendo em jejum a primeira. Hum. Então, por exemplo, eu, meu hábito de manhã, escovo os dentes, a hora que eu vou entrar no carro, eu já coloco uma. Antes de sair de casa, já coloco uma na boca e venho no trânsito para o escritório aqui tomando uma. Eu tô com sequela da Covid, hein? Tá. Então, acho que eu tenho que começar tomando duas, né? Sim, dois. dois. Principalmente questão de foco, concentração. Aí eu tem outro. A... Foco concentração. A insuficiência a adrenal. Hã? Hum? Foco e concentração, a gente tem outro. Deixa eu pegar qual que é o nome aqui já para te passar. Só um minuto. Eu pedi ele, mas eu esqueci do nome. O Genolife, de uma forma mais ampla, ele vai atender porque ele tem inúmeros antioxidantes. Ele praticamente vai ser útil para qualquer tipo de enfermidade, né? e para quem está uhum. querendo se prevenir também, né? E ele renova as células-tronco, né? É, pois é, ele, ele ele trabalha aí exatamente... Ele trabalha exatamente nesses nesse genes que estão associados à, à, à imunidade, né? As células-tronco. Uhum. Então... Eu vou depois dar uma mergulhada, mas com mais profundidade nesses conteúdos, né? Mas, é, assim, dá para ver que realmente tu, todos, todos os ingredientes que eles utilizam, aí eu conheço, e todos eles são muito poderosos, realmente, né? Voltei, Sim. vamos lá. Para dar, deixa eu tirar da minha câmera aqui o... Eu... Para dar tá energia. Está um, tá um pouco embaçado, viu, Hector? Ah. Pronto. Ops. Está é, tá embaçado ainda. E, assim, qual é o período mínimo que eu tenho que tomar? Por três meses? Então, o ideal, acho que agora foi, ó. É. Sim. Esse é para dar energia. Ah. Então, para quem vai para uma academia, para quem tem mais energia, coisa assim, tomar isso aqui. Ele é efervescente. Então você abre ele. Você pega um copo de água, joga. Tá? Eu, eu, eu peguei esse. Peguei todos os chás. Aí nós temos aqui o Calme. Esse aqui é para dar aquela relaxada à noite para dormir. Auxilia aqui no, no sono. Nós temos... Esse aqui é para foco, atenção, memória, antifadiga, auxilia na ativação do ponto de Deus. Uhum. Eu comprei esse também para mim. Estou experimentando é, esse aí, maravilhoso. Viu? É? Que legal. É porque... É, isso aí eu estou experimentando também, muito bom. E, ou para criança, o genoquides. Esse aqui, sabe qual é a dificuldade que as pessoas estão com esse aqui, com as crianças? De Querem fazer a criança direto. parar. Porque a criança acha que é bala de goma, porque ela vem igualzinha a bala de goma. Então, a criança quer mais de um por dia. É verdade. Então, é. a vantagem dos produtos, a barrinha, por exemplo, ela não tem aquele negócio ruim de barra de cereal, ela é doce, mas ela é adocicada com sucralose. Não, sucralose não. É é não. Com estévia, não? Com estévia. Desculpa, é, esse, é estévia, <risos> né? Desculpa. Então, e aí a gente tem aqui... Estévia e, e o outro também, que eu não me lembro é. do nome, mas não é sucralose. Uhum. Aí eu peguei aqui, ó, hoje, comendo de limão. Muito saboroso. Aí tem proteína, quenzima é Q10, colágeno, tripofano, tá vendo? Sim. Então, assim, ela é uma delícia. Você não consegue, o difícil até comer só um. Você quer estar tá comendo. E aí eu também vou emagrecer. Então, assim, o... no meu caso, eu tenho que tomar o Genolife por uns três meses. Duas cápsulas por dia? Duas cápsulas por dia. Eu acredito que no primeiro mês, duas cápsulas por dia, você já vai sentir os efeitos. Ok. Talvez no segundo mês já dê para cair para uma cápsula por dia. Ok. Obrigada. De nada, Maria de Lourdes. Deixa eu ver se tem mais alguém aí, se tem mais alguma dúvida. Só aproveitando a pergunta da Maria de Lourdes, rapidinho, ela, ela a claro. pergunta dela foi interessante. Se vem é, a posologia, seria como utilizar o produto? Isso a gente só tem no treinamento? Ou comprando um produto já vem como utilizar? Então, na verdade, todos eles é uma cápsula por dia. Ah, tá. Tá. Entendi. Aí o, o Energy, você coloca, se você vai para uma academia, você coloca na hum. água para ele fazer o um efervescente. O Calme, chega à noite na hora da janta, joga o Calme na, na aguinha ali, toma, você vai dormir bem. Vai ah, dar okay. aquela relaxada. Então, todos eles são basicamente um por dia. Se você tá tendo algum ataque de alguma coisa, aí sim, duas cápsulas do Genolife. Mas caso contrário, uma cápsula por dia... E, e sempre ela, essa coisa, como eu falei, do prodigeste, que você coloca na boca, você vai chupando que nem bala e ela sim. vai já, junto com a saliva, descendo e já levando os nutrientes para o organismo. Legal, obrigada. Marinalva, com, com frequência, eu recomendo sim, porque principalmente o Genolife, que é para aumentar a imunidade, eu acredito que se você tomar, digamos assim, vai eternamente, vai chegar uma hora que o corpo vai se viciar e talvez ele não faça é, aquele efeito. Mas eu acredito que, tipo assim, você toma por um mês, relaxa por uns 15 dias, depois volta a tomar por mais um mês, para por mais 10, 15, 20 dias, entendeu? Só para o organismo não, não se viciar nele, e aí chegou uma hora que não não atua. Então... Tinha uma médica amiga que ela dizia que suplemento a gente deveria tomar por três meses e dar uma parada para depois retomar. Por Vamos isso eu coloquei também. essa questão dos três meses. Tá? Eu acho uma boa então, também. É como você falou que você já está com sintomas e mais, com algumas sequelas, então eu acho que dois por dia no primeiro, 45 dias já vai te resolver. Aí depois você continua com um por dia. Saúde e qualidade de vida. Olha, é a, Jucleia, a Jucleia entrou em contato comigo no privado, só que ela não estava no grupo, ela é minha aluna okay. também, e ela está querendo se inscrever e está com dificuldade. Eu coloquei ela lá no grupo, o Hector, e pedi para que ela falasse diretamente com você. Eu acabei de adicionar lá, lá no grupo, que ela estava interagindo comigo no privado. Ok. Então, Jucleia. Uara, você está... Oi? Eu escutei você falando assim, eu acho uma boa também, sobre os três meses. Então, é, esses que eu tomo, que você indicou até, porque eu estou lendo o seu livro, né, O Poder da Cura, a D3, o cloreto de magnésio, também você acha que deve ser três meses depois da operada? Não, parada? não esse, esses, aí, esses aí você pode manter, viu? Porque isso ah, tá. aí tem a ver com, a, com uma deficiência da vitamina D3 e do cloreto de magnésio. Tá, ah, pode, pode seguir okay. é, eu particularmente como esse, o Genolive pelo que eu vi, são todos são todos é, suplementos que vêm também da natureza então assim, ele é muito fácil de ser absorvido pelo corpo também entendeu mas Sim. assim, a, a vitamina D3 a recomendação realmente, como ela regula o sistema imune né é, junto com o magnésio né então o indicado é que você possa tomar sem problema, não tem nenhum pelo menos o Dr. Cícero Coimbra, que é o meu mentor nessa casa, ele nunca me falou, Sim. é pelo contrário, né? Mantém para que você mantenha seu sistema imune. O Genolife é outra também é um, é um outro suplemento muito precioso que vai manter você protegendo as suas células o tempo todo também, né? Exato. É, e aí, se você tem já alguma alguma questão de saúde em andamento, como por exemplo, uhum. a Maria de Lourdes e a Antônia, aí toma dois por dia. Se não tiver, toma um por dia. Se tiver já alguma coisa em andamento, é, toma dois por dia. Uhum. E no primeiro mês você já vai sentir aí um, um, alguma diferença na sua imunidade. Noélia eu coloquei você também lá no grupo, viu, Noélia também é também de Portugal, você já está lá no grupo. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar diretamente ao Hector lá, tá? É isso, doutor? Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Vou ver se tem alguma coisa aqui no privado. Você vai manter essa aula para a gente no YouTube? Minha filha tem gêmeas e ela não conseguiu assistir. É, é o seguinte, a gente vai baixar é, amanhã, é, como a gente vai terminar um pouco tarde aqui, então a nossa equipe deve subir, nós colocamos amanhã lá no, no grupo para vocês, tá? Assim que é. tiver editado, a gente compartilha, que a gente sempre sabe que tem pessoas que estão com algum compromisso, mas aí a gente, assim que tiver editado, nós colocamos lá no grupo. Vou chamar aqui o, o Ruiz, para também tirar. Queria entrar no grupo eu também. Lúcia, Lúcia, precisa saber se você precisa colocar o seu telefone para a gente colocar. Você no grupo, Lúcio. Então, Laís pode pode colocar Laís o link do WhatsApp aí para que eles possam entrar no grupo também. Hector, oi. A respeito da próstata aumentada que é a hiperplasia prostática, vocês têm algum testemunho assim que tenha tido efeito com o Genolife? Aí eu tenho que procurar alguma coisa. Já ouvi sim, mas eu tenho que lembrar onde que grupo que tá para poder pegar esse testemunho. Mas tem sim. Tranquilo. A princípio, você acha que seria legal duas cápsulas por dia também? Duas cápsulas por dia. É, faz por 30 dias, depois vê, vê como é que se comporta. É, eu acho que no, no caso de próstata, acho que já é bom, é mais agressivo. Então, acho que uns dois meses, dois por dia, vai dar uma melhorada. Fala que só o Genolife já, já iria trabalhar sozinho né? nessa área, né? Isso, isso. Tranquilo, então. Era só isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se a Laís está aí, porque tem pessoas que estão aqui, que estão querendo entrar no. que não, não chegaram aqui pelo grupo do WhatsApp, né? A Lúcia também está falando aí. Então, seria interessante, Laís, se você estiver por aí, colocar o link do grupo do WhatsApp aqui na, no chat, porque aí as pessoas podem. podem já entrar direto quem ainda não está conosco lá no. no o grupo do WhatsApp. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, a Laís acabou de colocar o grupo, o link aqui, gente. Ó. Quem por acaso ainda não está na reunião, porque de repente alguém chamou, né? Então você clica nesse link aqui, ó. Clica nesse link e você vai automaticamente para o grupo. Você... Eu vou colocar esse link dentro do grupo do WhatsApp lá também, que você pode encaminhar para alguém, né? Um familiar seu que queira participar também, tá? Mas aí vocês por acaso não estão no grupo, é só clicar aí que você vai automaticamente para o grupo do WhatsApp. Vou colocar agora lá no grupo, e aí você pode encaminhar para pessoas de interesse. Se pessoa clicou aí, ele já vai direto para o grupo do WhatsApp da okay. Ciência. Okay? Obrigada, Wallace. De nada. Vocês já estão terminando ou ainda tem muita coisa... Olha, a gente está respondendo perguntas, né? Quem tiver dúvida... É, tá. né? então, eu quero fazer uma pergunta, só mais uma. Espera aí, deixa eu ver quem é que está falando aqui. Vamos lá, Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes? Ok, Maria de Lourdes, vamos lá. É, com respeito a articulações, é, vocês têm algum específico para dores articulares? É, do joelho, ombro, dores assim... Acredito que especificamente se articulações, não. O Genolife a, a, já vai o, fazer o, isso. O, o Genolife, com certeza, ela atua aí porque ele tem muito anti-inflamatório, né? Ele tem aí a curma, né? Ele tem a, o Reverastrol, né? Então, hum. assim, os componentes dele são antioxidantes e são anti-inflamatórios. Então, assim, realmente ele é. é uhum. E joelho, normalmente, é inflamação, né? a inflamação. Agora, eu ajoelho é é, e o o é, o então é, é. É, agora é importante também lembrar de do, do, da retirada do glúten dos vaticínios né, que são Eu não tomo nada ah, disso. não toma, né? Então vai, olha para Então, com certeza que vai te ajudar. OK, tá bom? Obrigada Nada. OK, gente, mais alguma dúvida? Então, é, lembrando só que... dar uma dica para Maria essa dor do ombro, olha, depois que a minha mãe começou a fazer o café quântico seu é, religiosamente, em três meses ela falou assim que o ombro dela que ela tinha dor assim há 12 anos, ela agora consegue pentear o cabelo, ela com o uso do óleo de coco com a cúrcuma e o, oh, a cúrcuma não o cacau 100% e a canela. É, o, o, o, o café quântico, possivelmente, vai ser um próximo produto da, da Science Life. Então, é, realmente, Nossa. ele é muito poderoso. Nós temos muitos estudos de casa, então, já estou aqui trazendo uma, uma possibilidade para vocês. Então, se preparem aí, quem sabe em novembro, na próxima Legal. reunião, a gente está lançando aí o café quântico, também encapsulado aí, com toda essa tecnologia aí. E foi a life. única coisa que a minha mãe fez de diferente, então a gente acredita que as articulações, lógico, também não tomava mais leite, pão, essas coisas, então é, a gente acredita que foi o café quântico é, que melhorou o ombro. Sem dúvida alguma, eu realmente não tenho nenhum problema de articulação de, de dor muscular, nenhuma, nenhuma nenhuma, então... Então, se prepare aí que vai vir aí novidades aí na Science Life na próxima. Eu acho semana. que isso ainda foi decorrência também do, do, do Covid, que eu não Possível, tinha... Possivelmente, né? O Covid tem, muito, é. tem muitas... Ele gera muita desorganização mesmo no corpo. Possivelmente, sim. Eu acredito que o General Life vai ser muito bom para você, viu? Tá. Ok, gente? Então, acho que... É o seguinte, o, o grupo lá do, do WhatsApp. Quem por acaso não estava no grupo, o link foi colocado aí. Laís colocou esse link aqui, ó, que tá aqui aqui embaixo no chat. Você clica aí, é, que você entra lá dentro do grupo. O Hector tá lá nos apoiando, né? Qualquer dúvida faz, né? Coloca lá dentro do grupo. Se você tiver alguém, né? É, se você tiver alguém é, da sua família que queira também, você compartilhar essa oportunidade de negócio, é você manda o link do grupo do WhatsApp, a pessoa vai entrando, a gente, periodicamente, à medida que tiver mais pessoas entrando, a gente vai estar dando esse apoio aí para vocês. né Então é isso aí, Hector, quer quer deixar algum recado final aí para as pessoas? alguma Não, me colocando à disposição, como no grupo lá, qualquer coisa é só chamar no grupo, no privado, tanto faz. Se for uma pergunta genérica, pode fazer no grupo, para que todos tirem a mesma dúvida, e se for algo específico de cadastro, de pedido de produtos, aí me chama no PV, que eu vou orientando como que que desenvolve isso aí. E no okay. mais, doutor, pode selecionar em outros dias aí, que a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. Tá, a medida que for chegando, mais pessoas, a gente vai atualizando, né? Depois você me passa a informação lá da pessoa da de Portugal, porque já temos já tem a Noélia também, outra aluna Perfeito. nossa lá de Portugal, e aí eles já fazem esse contato mas aí, Noelia, você já pode se inscrever no, a, através do link que está lá, que eu mandei para você, porque aí você já fica na nossa rede, depois você tem essa pessoa em Portugal, que vai fazer Exatamente. essa parte com vocês também, tá bom? Exatamente. Então, deixa eu ver aqui, vamos fazer só uma... Vamos fazer aqui, abrir, abrir aqui para a gente fazer uma foto aqui de da outra da outra reunião não lembrei de fazer um registro. vamos, vamos registrar, é sempre bom e treinamento com os médicos que é da da da empresa é, eu vou falar depois eu vou falar depois com com o para de repente a gente fazer uma live aí com, com com os médicos a doutora Fabiana né que foi foi a minha que é a minha aluna né foi ela que me convidou para é, participar da, da... então eu, eu vou ver isso com a Jé e oportunamente a gente a gente passa para vocês tá bom Oh, okay. quem, quem puder, abra a sua câmera, só para que a gente faça um registro fotográfico aqui. É um, a minha é um, tá Histórico, né? Luiz, Motorola, usuário do Zoom, tem vários usuários do Zoom aí, Maria de Fátima, Silvana, é, Maria, Maria, Maria Ramos, Silvana Ruda, Marcos, Um Zilma, gatinho. Maria... Como é que está o Alegria, Wallace? O Alegria está em Recife, né? Ela, ele, ele... Ah. É a Sandra que está cuidando dele lá, mas vamos... Vamos trazer. Eu acredito nessa viagem que eu vou fazer agora, ele vai vir. Né? estamos já essa, estamos morrendo de saudade dele. Mas a Sandra fica mandando lá os, os vídeos, as fotos dele, né? A gente está acompanhando de longe. Estamos conectados. Ele deve estar tá sentindo falta também. Tá, tá, com certeza. Quando a, gente, quando, quando a gente chega lá, ele fica louco, né? Assim, a saudade. uma foto aí, professor. Vamos lá. Então vamos lá. Todo mundo aí dá um, dá um, manda aí um sinal. Vamos registrar esse momento aqui. Maravilha. Mais uma, faz um V de Vitória aí. Ótimo, <risos> gente. Então tá. Então, uma boa noite para vocês. e qualquer dúvida, vocês vão visitando é você. lá no grupo. Um grande abraço, Hector. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite, gente.